Sim. Então, quanto tempo que eu não gravo pra esse canal, né? Nossa, muito tempo. E, desculpa, parecendo assim toda descabelada, cara inchada, voz rouca, falando super baixo. Mas é que é super cedo, né? A minha venda tá dormindo e eu tenho é, uma encomenda pra finalizar, tá? É, e como é algo muito especial pra mim, eu quero deixar registrado. Então, eu vou gravar, mostrar pra vocês eu finalizando essa encomenda, tá certo? É, e sim, gente, eu vou começar a gravar rotina de encomendas aqui pro canal. Espero que vocês gostem. atrás porque tem a dedicatória. Mas olha só que coisa mais linda da vida. Coloquei esse início, tá? Calendário 2021-2022. E ele é assim, um organizador diário completo. E ele é de um dia por página, tá? Por isso que ele é assim enorme e lindo. Olha isso. Tô encantada. Vamos começar a finalizar? Olha isso. Olha isso, gente. Cansada porém, muito orgulhosa e feliz. Então, então pessoal, é, hoje nós temos uma um organizador diário, tá para montar. É, eu vou mostrar pra vocês só a contracapa, porque a capa é com foto, tá? Mas ela é toda nos tons, assim, de praia, nos tons azuis. Por isso que a contracapa ficou assim, esse estilo. Aí eu coloquei uma renda aqui do lado, tá? Nas laterais. Ah, Deus, tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu achei essa frase a coisa mais linda. E eu vou pegar aqui pra vocês o organizador, tá? O arquivo. Que eu já imprimi e coloquei ele aqui embaixo Deixa eu mostrar pra vocês em detalhes, tá? Olha esse é organizador, que coisa mais linda é, Eu comprei o arquivo dele lá no Elo 7, tá? Caso alguém se interesse, não é meu, tá? Eu deixo, eu deixo aqui nos comentários, tá bom? Ou nos comentários não eu deixo aqui embaixo fixado, tá? No bolso de informações. Então, ele é todo assim, super detalhado, tá? Começa aqui com as datas, tá? As tarefas do dia, tá? O objetivo de hoje. Aí tem essas partes aqui pra você marcar. Ah, tem aqui lembretes com essas abas de compromisso e horários, tá? Que é super importante A parte de gratidão diária E a parte de saúde e bem-estar Tá? Ele é de um dia por página Então ele é bem grosso Tá? Bem grosso mesmo E ele fica a coisa mais linda Eu vou montar com vocês O meu protetor térmico é, Amassou, não né, enrugou E eu preciso Laminar Só que Eu ainda não tenho confiança De deixar ele passar na máquina é, Sem proteção, entendeu? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar Ele aqui dentro Dessas duas folhas sulfite E vou Passar na laminadora. Certo? Na hora que eu estiver passando, eu vou mostrar pra vocês um truquezinho que eu sempre faço, tá? Ela já tá aqui esquentando. Deixa eu aqui. Ela já tá aqui esquentando, tá? E quando ela ficar ok, eu vou passar ela. É uma coisa que eu gosto de fazer... É fazer a minha própria, o meu, o meu próprio protetor, né? Só que eu tô sem aquela, sem a fita pra poder fazer, né? E eu tenho essas, esses, essas encomendas pra entregar. Então, eu vou improvisar, né? <risos> improvisar. Aí no dia que eu for fazer, aí eu gravo, tá? Pra vocês... Verem como é que faz. Então, aqui já. Ela já esquentou. Tá? Já deu ok ali pra mim. Então, eu tô aqui com meu sanduíchezinho pronto. Vou começar a passar. E o que é que eu faço aqui? Eu sempre levanto o B.O.P.P. Tá? Como eu ainda não tenho. Aquela. Como que fala? não eu tô fazendo barulho aí. Ah, tá. Era o papel. Como eu ainda não tenho aquele suporte, é, eu tô fazendo assim, tá? Desse jeito ele enruga menos. Tá? Espera ele terminar aqui pra vocês tá vendo não nada nada nada nada nada eu só vou dar só mais uma passadinha para garantir Agora eu vou fazer. Só que a minha impressora tava com a os... tinta magenta, é acabando. Como é que fala, minha gente? <risos> Esqueci. Aí, chaveirinhos. Imprimi, tá, tá? Vou fazer os chaveirinhos já, agora. Certinho. E. Tá ah, eu bom, amo ótimo, quando tô nessa ótimo, parte já, viu? Bom. Porque pra então, mim, eu tô tô olho assim, ai, pra tá, tá acabando! Eu assim, e né, eu amo ver quando tá pronto, sabe? O preto é baixo Amo, o trabalho, amo, amo Tá aqui assistindo o Enia pela, pela, são pretos, vai, Acompanhando a rotina de encomendas dela eu Confesso acho que, que, que foi assistindo os vídeos dela Que eu resolvi voltar a gravar, viu Porque eu achei tão interessante, assim Gravar a rotina de trabalho, sabe Pois vou voltar a gravar também Deu saudade do YouTube, sabe é só Aí eu entrego pra ela Assim, eu pensei, ser entrego Peace. Hey.